mas a gente começa assim decepção é, da, desse livro aqui nunca, é só por hoje eu vou deixar meu cabelo em paz o, o, o nome, o tempo, o título do livro já disse pra, a que veio né da Cristiane Sobral essa artista fantástica, maravilhosa, completa e aí ela faz assim cresci como planta assustada arrancada precocemente da raiz Nunca fui tratada com respeito, nem sei como vinguei com todo mundo querendo pegar, apertar meu peito, bater na minha bunda, nunca fui tratada com respeito, gritavam comigo até todo instante, não respondia aos meus porquês, sentia frio, fome e solidão. Nunca fui tratada com respeito. Nunca fui amada. Beijar? Que nada. Eu não era digna. Zombavam da minha pele preta, debochavam das minhas coxas grossas, puxavam o meu cabelo, denominado ruim. Batiam na minha cara por qualquer motivo. Eu? Eu me alimentei das minhas ausências. Nem sei como venci todas as minhas urgências. Consegui fazer brotar os meus frutos. Renasci. Triturando minha dor, comi minhas próprias cinzas. Mas deixei um pouco para forjar uma nova pele. Eu me vinguei. Eu me vinguei sendo muito mais negra Eu me vinguei sendo mais sábia Eu me vinguei sendo muito mais feliz Hoje sou dona dos meus caminhos Tatueio as minhas cicatrizes como quem borda ninhos tenho as chaves do meu prazer Gente. Sou pérola negra Aprendi a receita do bem viver é. É. Ela é fantástica, né? Ah, foi melhor então Então, é... Sobre a alegria né? É, a gente fala da alegria na luta, da luta com alegria, alegria ancestral. Que nossas antepassadas, né? que, que os terreiros, né? que os povos originários, que o povo da capoeira, que sempre né? a gente sabe que é, a ideia de arte, né? quando a gente fala de arte ou artes, ela tem uma concepção europeia. Né? O ocidental, ela é separada do resto das coisas, Eu não sei. Da vida, né? A gente é ela é separada da vida. E aí só alguns poucos conseguem almejar essa grande capacidade de ser artista. E aí a gente engole isso, né? A gente que faz artes, a gente vai engole isso, acha que a gente é escolhido, né? Escolhida, né? Pelo criador para ser a artista, o artista. E a gente esquece, né? De beber e de conhecer de fato que esse fazer complexo e esse fazer inteiro completo ele está nas nossas ancestralidades está nas nossas africanidades está nas nossas né como chama, né a gente a gente afro como diz o, o o Antônio Bispo de Santos o Negro Bispo né quilombola e a gente, a gente deixa e a gente se de... quando a gente vai querer soltar as rédeas dessa dessa caixinha das artes, a gente vai ser chamado de ah, vocês não fazem arte, né? O teatro de vocês é um teatro profetário, né? Uma poesia engajada, né? Não é ter uma poesia, né? Então a gente vai estar sempre. Então, o que a gente faz por dentro dos movimentos, né? É nutrir-se dessa potência que nós temos, independente da gente ter estudado arte ou não, todas nós temos essa potência dessa, desse corpo, dessas corpos que são coletivas. Porque quando a gente dança, a gente não tá dançando só. São, como diz a Naaldade Pinheiro, né, são incontáveis corpos dançando comigo. Quando a gente tá numa gíria, quando a gente tá numa capoeira, quando a gente tá em movimento, a gente sabe disso, a gente sente isso. Quando a gente tá em movimento, quando a gente tá na rua, a gente tá na rua e outras... Para quem adentrou a esse lugar da ancestralidade, do transcendente, a gente sente que a gente não está só. Inclusive, quando a gente peita um preconceituoso, um racista, um machista, um transfóbico na rua, a gente sente né, que a gente tem outro junto. E que se a gente não gritar com essa voz coletiva, com esse corpo coletivo que está sustentando a gente, a gente vai ser engolido pelo sistema, a gente vai ser engolida pelo sistema. E é, isso, é essa força que nós temos enquanto movimento. Então, por que, que é, é, eu estou falando isso? Ah, porque eu acho bonito, né? <risos> não é só isso, não, é, porque é essa força. Mesmo você se afastando, você sente? Você tem. Porque a gente se afasta, mas a ancestralidade não se afasta da gente. Acho, acho, acho. Não é? Ela não se afasta da gente. E aí, a, eu vi aqui várias coisas lindas, maravilhosas, gostosas sendo ditas, e é esse lugar da gente falar da gente. Da gente sentir. A gente tem oportunidade, assim. Eu, eu conheço a escrita, né? a escrita presença, a escuta vivência, a escrevivência de muitas de nós que estamos aqui. Você, onde está? Onde foi? A gente vai... A, a Carmen, eu estou olhando para ela, né? eu sou fã de Carmen, eu já sabe disso. Né? A Carmen, quando vai para a academia, a Carmen não vai só. E a Carmen leva, a Carmen vai, leva consigo para pensar. Né? E muitas de nós aqui também. A, a, a, a Naura, então, muitas de nós. Então, esse é o movimento que a gente tem feito cada vez mais. Nós, corpos e corpos negras, corpos e corpos em movimento, a gente tem feito isso com mais de com força, como diz o um menino. É de com força, porque antes a gente era muito acusado de que estava fazendo, é, é, é, é, é, não era científico o suficiente. Né? A gente não é científica o suficiente. Eu disse, quem disse a você que não é ciência? Né? Que não é ciência a gente falar de uma roda do, do movimento de mulheres. Isso é pura ciência ali que a gente estava fazendo. A gente está tá transformando o mundo. A gente está propondo. A gente não está só fazendo o que maravilha, nem gritando contra os homens, não. A gente está gritando, né? Então, assim, é, na rede de mulheres negras de Pernambuco, a gente, é, é, tem muitas, aqui inclusive foi citado, né? A Mônica Oliveira estava lá no Afroxé, a Lafim a gente vai ter a presença de Piedade, da Rosa. Então, muitos de nós que vivemos né, no e Mar... não necessariamente somos, somos de terreiro, mas o terreiro, ela vai acompanhar a gente de alguma forma, porque esse reconhecimento do, da, do terreiro como algo essencial para a luta do movimento negro, o movimento negro veio, ele, ele vai e se reconhece lá nos anos 80 já. E Lelia Gonzalez é uma das pessoas que, que trouxe isso. Estou fazendo várias coisas assim, eu sou, de, eu sou descolonizadora, viu? Não, não tem uma coisa meu, não. Vou e volta. Então, assim, é, eu tenho pensado desde 2014, pensado e escrito, né? Como é que chama? Pensando, pensando, pensar pensamento pensante, né? Pensamento é, é, é, e, e escrevido é, sobre nós, né, sobre nós onde estamos e pensado esse conceito de ativismo e o ativismo que eu falo é o ativismo coi, vou repetir, é com i porque ele é ativismo, né, é o ativismo é, com metodologias das artes, das potências de cada uma que está no ativismo. Então, é um em movimento. Não é um artista que faz o um movimento ou que participa do movimento com a sua arte. É, é diferente, porque a gente independe de ser artista. E a gente vai lá, canta, performa, atua, batuta, como vocês ouviram aqui. Então, eu, e esse termo, ele não é o meu, não, não inventei nada, tá? Não inventei nada. É um termo do Baquineria Planetária de 2010 que, nas minhas pesquisas, a gente utilizava o, o conceito, a gente usava artivismo, mas não, não escrevia isso, eu estou falando das loucas de Pedra Linares. E aí, em 2014, minha primeira vez que eu escrevi, voltar para a academia escrever, por muito incentivo do movimento, de nós que estávamos em movimento, tá né? muito incentivo da gente voltar para a academia, as mulheres negras, ah, a gente precisa ocupar esse lugar, as mulheres nós do movimento feminista, não, vai lá, ocupa o lugar, então, foi atrevimento, acho que a gente está falando de atrevimento, de o dia, de, de ocupar os espaços né? e dizer que há outros paradigmas, que há outras epistemologias E, a, e aí, né? É, nas loucas de Pedro Lilás, a gente é, falou sobre o ativismo antirracista como a gente estava construindo, porque nós éramos maioria mulheres e a gente começou né? a fazer isso, na, fazendo poesia, fazendo intervenções Fazendo música. É, a, a rede de mulheres negras. A gente de 2000, também, 2014 né, foi um grande, um grande motorzinho de mudança. Em 2014 a gente começou. A, a, a gente estava dando continuidade à preparação da marcha das mulheres negras. Né? E aí também é de motor. Ah, oh, peraí que você está é de um grupo, você é uma mulher negra, e como é que está. Isso também vai mexendo Não dizem diretamente para a gente, mas dizem, né? <risos> e aí. Eu tenho, é, eu tenho nas, nas, na Rede Mulheres Negras, a gente tem as Quizombadeiras, tá? E as Quizombadeiras é, tem, como pressu, tem como proposta a gente fazer barracos, eu né? Quer dizer, que a gente é barraqueira, a gente faz barraco, sim. A gente faz barraco poético, barraco performático, musical. A gente usa até fazer vídeo, sem dúvida, também a gente fazer vídeo, né? E né, as Quizombadeiras, Quizomba. Né? é festa, e a gente tem é, é, a ideia de que quando a gente está, é, esse, ar, esse artivismo, que inclusive arte é um conceito não, não, não, não, é, grego, latino, barará, a gente tem, tem descoberto cada vez mais e tem se apropriado das epistemologias de nossa sexualidade negra e indígena, que é, esse, é, não se, a gente não separa, né? não separa canto, dança, é, é, religi religiosidade, né? não, não, é, ética, poética, estética é, é o único. Né? O nosso corpo, ele é ético, ele é estético, ele é poético, ele é enigmático, ele é um todo. Né? O nosso corpo, ele, ele, ele dança, ele trama, ele treme, ele entra em transe, né? Ele, transa. Ele transa, então é um corpo complexo, então quando a gente está fazendo o, o, esse, essa composição, quando a gente está em, em, em circularidade, a gente está dançando, a gente está em conexão entre nós, a gente está tá trazendo esse, esse lugar da nossa, das nossas ancestralidades, das nossas memórias, dos nossos corpos coletivos, né? do nosso corpo-território, desse território que é também um corpo ou seja o território respira como a gente o território come como a gente a água come a terra come então a gente a gente se desconecta disso e aí a gente começa a ser, as especial, como, né, vai se especializando nas coisas e a gente deixa de se especializar em ser humano né em ser gente em ser amoroso ser amorosa e, e é sobre isso né o amor é a ação essa ideia de que amor é só sentimento é, é do é eurocentrado, é um amor romântico, é um amor que não deixa a gente ser livre completamente, é um amor dependente, é um amor que, não, né, que nos aprisiona muitas vezes. A amoração é um amor que, a gente, né, que, a gente, que gera conhecimento. Isabel Rooks, é, gente, é, que é conhecimento, ou seja, se você quer, se você é uma pessoa, você também vai conhecer um pouco mais sobre a pessoa. E sobre, né? você. e sobre você É, esse é sempre né De, na, dentro, no, na perspectiva do bem viver né? dos, dos povos Aymara, por exemplo é Amar e ser amado é, é um Um dos princípios E é junto, numa linha só Então que nós passamos a Amar e ser amadas né? E fazer Quem segura o toda da terra nova <risos> <risos> Vamos embora Que